Bem pessoal, tá chovendo, não dá de trabalhar lá fora. Olha o que a Laeta tá fazendo. Pensa numa feijoada, olha só. O que, que é que tem tudo lá dentro, Alaëto? Carne, Carne de tudo: linguiça, carne de porco, calabresa, bacon, costelinho, tocinho, feijão e água. E a costela, né? Hum, e o hum. restinho de costela, que tinha também que colocasse lá, né? Pensa num trem bom, gente Olha o tamanho da panela aí Tá cheirando Tá cheiroso